Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Luiz Antônio Saporiti e a meu cargo, então, estará a disciplina de Direito Administrativo. O Direito Administrativo brasileiro, ele não é codificado. Ele se traduz em leis esparsas. Então, nós temos decretos, temos leis, enfim, todo aquele aparelho é, do Poder Legislativo e do Poder Executivo ele é, compõe o direito administrativo brasileiro através de normas ou leis esparsas. Então, à medida que os casos se apresentam, o direito administrativo vai complementando essas lacunas com leis, com decretos e assim sucessivamente. Nós teremos, assim, dentro dessa matéria, o objetivo de demonstrar a todos a importância da política brasileira, no que se refere à administração pública. Então, nós temos lá, por certo, que vocês têm contato direto com a mídia, são as mais variadas notícias. Então, nós temos lá notícias de licitações, nós temos notícias de agentes públicos, nós temos corrupção, nós temos desvio de finalidade. Tudo isso, os noticiários, diariamente, eles nos trazem essas notícias dentro do contexto da administração pública então é muito importante e até por curiosidade que vocês se atenham a essa matéria porque várias dúvidas de vocês serão dirimidas serão extintas com a consulta a apostila que vocês receberam e também com as videoaulas que vocês estarão recebendo através dos links constantes do sistema Moodle então nós veremos inicialmente que dentro do contexto do direito administrativo, no início da apostila, nós temos lá um histórico do direito administrativo. Então, nós temos o direito administrativo europeu, nós temos como começou o direito administrativo no Brasil, todo aquele estudo que foi feito dentro dessa apostila, para vocês verem o desenvolvimento do direito administrativo brasileiro. Ele é histórico, é bonito e vocês vão gostar, eu tenho certeza disso. Em seguida, nós passaremos para os agentes públicos. Quem são os agentes públicos? Dentro desse contexto de poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, então nós temos lá os agentes administrativos, dentro de um contexto né, de um país, da União, União, Estados, Municípios e também do Distrito Federal. Seria como se fosse um, um corpo humano, composto por vários órgãos, né? e cada órgão com suas células. Essas células são os agentes públicos que trabalham dentro de cada órgão da administração pública. Então, você pensa em poder executivo municipal, você vai na secretaria de saúde do seu município, lá nós temos o secretário de saúde e dentro desse contexto todo, vários agentes públicos que trabalham para a administração pública no setor de saúde pública. Então, esses seriam células dentro do órgão saúde pública. Né? Isso para facilitar mais o entendimento de quem são esses agentes públicos. Em seguida, vocês poderão ver que forma que, que possui o Estado para admitir esses funcionários. Né? De que forma que você pode começar a trabalhar para o Estado o início foi dado você já está falando você já está cursando políticas públicas então já é um início para que você futuramente preencha um dos cargos ocupados na administração pública que é o desejo de todos hoje em dia é ter um cargo na administração pública devido à segurança que oferece né então nós temos lá que só poderá ser agente público aquele que prestar um concurso se submeter à prova de conhecimento e de títulos é? Então, uma vez aprovado no concurso, ele será admitido, né, respeitadas, as questões de, respeitadas as questões de exame psicotécnico, exame de saúde, etc. E o agente público, então, estará admitido ao serviço público, seja ele municipal ou estadual, ou federal, ou distrital, no caso de Brasília. Então, ele terá sua carreira. Vocês verão certas questões, assim, dentro do, do, dos agentes públicos, por exemplo, do estágio probatório, que o, o elemento que ingressa na carreira do como funcionário público, ele se submeterá, então, a uma avaliação chamada ou denominada de estágio probatório, onde ele poderá ver se realmente é aquilo que ele quer ou a administração pública verá se ele tem capacidade intelectual e moral para continuar no serviço público. Esse estágio probatório é por três anos. Depois nós veremos também as formas de, de, de ascender na escala hierárquica do serviço público. Né? O que, que acontece, se, se elas são por, por merecimento, se elas são por conclusão de determinado tipo de curso, ou se elas são por antiguidade. Então, nós temos vários tipos de questões que fazem o agente público ascender hierarquicamente dentro da própria administração pública. Um exemplo né, muito fácil é quando você pega no Poder Judiciário as pessoas que prestam concurso para serem juízes. Inicialmente, eles entram como juízes Substitutos, após aprovados no concurso, entram como juízes substitutos. Depois de passado o estágio probatório, eles vão para o cargo de juiz de direito. Já nesse cargo de juiz de direito, não existe mais possibilidade de ele ser demitido, a não ser que ele pratique um ato que seja contrário na administração da própria justiça, uma corrupção, alguma coisa assim. Aí sim ele poderá ser demitido mas o cargo de juiz de direito já é vitalício. Nós temos daí juiz de direito do primeiro grau de jurisdição, né, do segundo grau e da entrância final já do terceiro grau. E daí já fica como desembargador. né Então nós temos isso dentro da justiça estadual. Dentro do âmbito federal né, existem os juízes, digamos, é, da justiça federal, que eles poderão chegar a desembargadores, no caso, por exemplo, do Paraná, poderá vir a ser um desembargador do, da, da, da quarta turma do, do Tribunal Regional Federal, em Porto Alegre, e poderá ascender ainda dentro de sua escala social, dentro de sua escala é, profissional, podendo chegar a ministro do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso será visto com detalhes no decorrer, da, das aulas que, irão, que iremos ter por esse período. Nós podemos falar também em agentes políticos, né? então nós falamos de agentes públicos, aqueles que prestam concurso, e agentes políticos são aqueles que são eleitos pelo povo para cumprir um mandato, né? uma procuração otorgada pelo voto para que essa pessoa eh, seja vereador, seja eh, deputado estadual, federal senador governador prefeito ou até presidente da república né? então nós temos lá os agentes políticos que são esses eleitos pelo povo em segunda instância também nós temos aqueles que são escolhidos pelos agentes políticos como também agentes políticos então você tem o prefeito da sua cidade ele vai compor o seu gabinete ele vai compor a sua administração então ele vai escolher pessoas, por exemplo, um determinado médico que é de sua confiança para ser seu secretário de saúde. Vai pegar um administrador para ser o seu eh, secretário de planejamento e assim sucessivamente. Todos esses cargos tidos como cargos de confiança, eles são tidos também como agentes políticos que entram na administração, então para o cumprimento de uma determinada missão por um tempo determinado ou por tempo indeterminado. A característica do agente político é que ele poderá ser exonerado de seu cargo a qualquer momento, sem qualquer tipo de aviso prévio. Né? Então, nós temos lá essas características também que deverão ser analisadas é, pelos alunos com relação à carreira dos funcionários públicos. Nós temos lá poder hierárquico, poder disciplinar, tudo isso são matérias que envolvem o funcionalismo público. Se o funcionário público erra, ele poderá ser, sofrer uma sindicância, ele poderá ser demitido e ele poderá ingressar em juízo depois, né, pleiteando sua reintegração ao serviço público. Então, é matéria muito interessante. Ainda mais nos dias atuais, né, que nós temos aí tanta corrupção, é, tantos erros é, crassos dentro da administração pública, causados por agentes corruptos, né, que ficam é, tirando o dinheiro daquele do, dos tributos que nós pagamos, que nós recolhemos, e esses agentes corruptos ficam manuseando ilicitamente o dinheiro público. É muito importante que vocês tenham conhecimento do que pode ser feito contra um agente público corrupto, como que pode ser é encarada uma boa administração pública o que é bom para a administração pública para a administração pública que em contrapartida aos tributos recolhidos ele oferece serviços ou deverá servir serviços dentro da, da área da educação dentro da área da segurança dentro da área da saúde e assim sucessivamente o direito administrativo cuida de tudo isso Cuida também das formas de aquisição da administração pública, e isso consta dentro da apostila que vocês estarão recebendo também. Quando a administração pública pretende comprar merenda escolar, como que poderá ser feita essa aquisição? Apenas e tão somente através de um ato de licitação. Então a administração pública vai fazer uma licitação para aquisição de uma determinada mercadoria que servirá como merenda para os alunos. Então, nós temos lá vários tipos de licitação. Poderá ser carta-convite, poderá ser pregão, pregão eletrônico e assim sucessivamente. Tudo, toda essa matéria estará devidamente esclarecida dentro da apostila que vocês estarão recebendo e ainda também dentro de determinados links que nós remeteremos a vocês para que vocês assistam videoconferências, né, explanando sobre todos esses assuntos, sobre agentes públicos, sobre licitações, sobre formas de admissão de funcionários, sobre eh, carreiras e assim sucessivamente. Eu espero que vocês exauram todo o conhecimento que a apostila trará para vocês, estudem né, e te procurem entender, haverá uma gama de tutores à disposição de vocês e este professor que vos fala também estará 24 horas por dia à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, não deixar qualquer dúvida. Outra questão que eu gostaria muito de enfatizar e pedir a vocês, que vocês, a exemplo das outras matérias anteriores, respeitem os prazos né, para a conclusão de exercícios, para apresentação de toda a tarefa que lhes for solicitada. Tenho certeza que vocês se darão muito bem nisso e fico à disposição de vocês para o esclarecimento de qualquer dúvida. Muito obrigado a todos e nos encontraremos então durante as aulas.